E yeah. uh -huh. oh. é aí, yeah. é o S. E ah. é o S. É o Hellboy, me te liga Ligo no berir e a chamada ocupada. Ah. Offline, pego sigo offline. offline. Ela sempre chama quando tá de madrugada. Offline, toca uh. liga na minha linha. Uh. Só solto negrana uh. sem ladainha. Hellboy, é me é te liga no panada. Ligo no biriri, e a chamada ocupada. Offline. offline. Offline. Ela sempre chama quando tá de madrugada Hotline toca liga na minha linha Sou santo negrana Sem Sou soltando barro, vou abrir uma academia okay. Só que minha tchope, ele virou maratonista Tô usando neck diferente todo dia Entendo de moda, mas não sou estilista De cara até Todo dia, uh -huh. Não sou envolvido, não fecho com simpatia fecho. Ela tá rachando de gostoso, esse é um fato De fato, assim mano, fresco chama isso de e estria estúpido, No né? meio da rua, nego, ela é bequetinha. Be e no meu quarto, baby, vira uma uh -huh. felina Esse nego tário, vou mandar tomar num hum. Tô ficando forte, parecendo tô guru uh -huh. Vilão, vilão, nunca faço so só bom Sempre decepção, no rita tá, nego Shhh. Perdão, vilão, vilão, sigo vilão, me esforçando vilão, uh -huh. Já tô tempo nisso e você não, não. Bonsoir, ele é, sim, ele é pra français Ola, yeah. mer, a cidade tenta não levar parte de mim Pra fazer dormir, pra mistura mazzolim Quase uma noite, claro, tem dormir. Tô viajando rindo, é fumo do green Na FL estudo toda hora é terapêutico Assinando receita, né? sou farmacêutico Ela é a única, já disse, sou romântico Aparece sumo do nada, som um mágico Eu sou gelado, mas também é melodramático Um dia ela tira do no outro ela é o alvo Hellboy Liga na panada, Liga no berir e chamada ocupada. Offline, nego, segura offline. O boy, ela sempre chama quando tá de madrugada. Hotline, é. nunca liga na minha linha, se eu sou negrana, sem ladainha. Hellboy, te liga na panada, Liga no berir deixa chamada ocupada. É. Offline, nego, offline. Sigo ela off sempre chama quando tá de madrugada. Hotline, nunca liga na minha linha, se eu sou negrana, sem ladainha. É o S.